Acompanhando nessa manhã de domingo Mais que especial, minha gente Hoje é o grande dia da sua mudança de vida É o último domingo do mês de maio 29 de maio de 2022 ao vivaça aqui na TV Serra Dourada SBT Através também das nossas plataformas digitais O nosso Instagram, Facebook, o nosso site Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda E hoje é o grande dia Bom dia pra ele também, meu companheiro de trabalho Rodrigo Barbosa Bom dia. Bom dia, Tayhara. Bem vestida, Galpão 21, né? Isso mesmo. Grande abraço à Flávia, também à Nádia, à Érica, Galpão 21, sempre arrasando. razão. E um bom dia especial para você em casa. seja muito bem-vindos. Começando mais uma edição do nosso Real Cap, é a marca da sua gente. Hoje são mais de 187 mil em premiação. Hoje é o seu dia. Hoje você vai mudar de vida, com certeza, Tayhara. Com certeza, minha gente. olha só, desde já, já quero apresentar elas, as nossas assistentes, aqui nessa manhã de domingo também, onde faz o o programa acontecer. Bom dia, Bruna! Bom dia, Brenda! Seja muito bem-vindas e você de casa também, acompanhando a gente também através da transmissão pelos rádios do estado de Goiás também. Obrigada pela companhia de todo mundo! era. bora começar? Vamos conferir o nosso primeiro prêmio de hoje! Hoje, último domingo do mês de maio e o Real Cap quer realizar os seus sonhos e mudar a vida da sua família. Você que comprou seu Real Cap na promoção Leve 2 e Pague 1, um, ou o da sorte, boa sorte! Lembrando que tem a tripla chance. Veja a premiação de hoje. Tem um ano em compras. No primeiro prêmio, um ano de salário mínimo no segundo. Uma moto no terceiro. 15 mil no quarto. E no quinto prêmio, é uma picape Fiat de Toro. Mais um ano em combustível grátis. Tem mais. 20 giros da sorte no valor de R$ 1.500 cada. Mais 6 giros extra no valor de R$ reais. Prepare-se, eu na toda a família que hoje tem muita emoção e alegria. Pegue seu Real Cap, que já iremos começar os sorteios de hoje. E boa a sorte! conferimos a nossa premiação, de hoje já já tem o primeiro prêmio, antes deixa eu dar o um bom dia para o nosso auditor fiscal Danilo Lira bom dia, seja bem vindo bom dia Rodrigo, tudo em conformidade tudo ok, tudo, tudo okay. sorteio autorizado menos do TI, tudo ok também podemos começar, tá, era? podemos começar com certeza minha gente, vamos começar que é festa garantida para fechar com chave de ouro o mês de maio aqui com o Cap e a marca da sorte para você que chegou agora, aumenta a televisão aí, aumenta o som do rádio e sim, bora começar isso Programa com o primeiro prêmio de hoje que vai mudar a sua vida. O primeiro prêmio, uma moto zero quilômetro, foi ele o um feliz ganhador. Odaí Alves dos Santos, de Rio Verde, com Real Cap número 0419-586. Alô! Rio Verde! Pessoal, estamos aqui começando uma saga que você vai ver durante o programa de um total de 11 ganhadores aqui para a cidade pequente que é Rio Verde. E o primeiro de todos é o senhor Otair Alves. Seu Odair, tá feliz com esse prêmio? Meia frente que você conseguiu ir no primeiro prêmio do domingo passado? Muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Chegou uma boa hora. Veja né? agora. O que o senhor pretende fazer com esse dinheiro? Eu quero estar agora com o dinheiro, eu vou entrar no banco, porque eu tenho uma criança lá e o banco está com o dinheiro. É, tem que dar uma, uma poupança tal, né? para poder ter o dinheiro mais tempo. Isso aí. O senhor tem quanto tempo já que o senhor comprou real? Eu compro a primeira vez que está ali. Desde a primeira vez? Eu compro Acredita finalmente na vai marcar sorte. De e faço você também como o senhor Adair. Senhor Adair, vamos dar um recado pro pessoal. Pessoal, vem comprar de nós aqui na sede de Rio verde ou em qualquer um dos nossos pontos de venda. O senhor Adair comprou na Marinandas lá, hein? É isso aí, eu sempre falo. Vem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 Eita, coisa boa minha gente, Esse é a Real Cap a marca da sorte, realizando sonhos e mudando vidas. Já vou pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem as dezenas do nosso Globo da Sorte. Enquanto isso, vamos mandar aquele abraço especial aqui ao pessoal que revende o Real Cap lá em Santa Helena, a farmácia do Caio e também o Bar do Manos viu? e o Prime Tecnologia e também a Patrícia do Bar do Tico. Deixa o um abraço pessoal em Jataí um feliz domingo para vocês em Jataí. Por aí você encontra o nosso Real Cap no supermercado tropical, na tech center no supermercado baratão pessoal em Inácio Relojoaria relogioaria digital, disque, bebidas machins e top 20 variedades também, adquirida aí o nosso Real Cap a marca da sua chitayara. Olha só Rodrigo, em Maurilândia também você encontra o Real Cap no Impacto Som, escritório da Bebidas Atilas também em Turvelândia, também tem Real Cap na lanchonete Primavera, na rodoviária de Turvelândia em Oruana, você encontra no bar Recanto dos Amigos, do senhor Hélio, gente, então não perca tempo não não. Em Porteirão também tem. Real Cap e Adriana Lázaro é muito pé quente. Tem a Jéssica Modas, Adriano Carvalho. Também aí, ó, o, a ba, Batriz, né? Batriz Souza também, que é revendedora pé quente do Real Cap. E agora vamos com o primeiro prêmio de hoje, minha gente: É um ano um em compras. Ano, um ano em compras. Um ano em compras. Bora, boa sorte. Vamos lá, bora, boa sorte. Bom dia, gente, vamos começando muito bem assim com 45. Olha o 45 aí na sua telinha, gente. Bom dia com alegria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai marcando 6. Olha o 6. Olha o 6 aí. Cadê a moçada do Facebook? Bom dia com alegria. Aonde será essa festa garantida? E agora você vai marcando 60. Olha o 60, minha gente. Olha o 60. Marcou 60? Marca também agora o 27. Olha o 27 aí. Alô, Sebastião Freitas. Bom dia com alegria. Vai marcando também agora o 43. Olha o 43 aí na sua telinha. É o primeiro prêmio. E só tá começando. E agora você marca o 21. Olha o 21 aí, minha gente. Marcou o 21? Marca também agora com muita emoção. Vai marcando o 18. Olha o 18. Olha o 18 na sua telinha. Alô, moçada de Aparecida de Goiânia. Alô, Hidrolândia. Alô, Nova Fátima. Vai marcando o 52. Olha o 52 aí, gente. Marcou o 52? Marca também agora o 4. Olha o 4. Olha o 4 que você queria. Vai marcando e comemorando. E chama, chama que ela vem. E agora você marcou 33. Olha o 33 aí na sua telinha. Marcou o 33? Marca também agora com muita emoção 37. Olha o 37 aí. Alô, Trindade, Terra Santa, Santa Bárbara de Goiás, Goianira. Vai marcando dois. Olha o 2. Olha o 2, minha gente. É tripla chance, hein? Marca em cima, marca embaixo, marca no meio também. Vai marcando agora o 44. Olha o 44 aí, minha gente Alô, Regional Campinas Chama que vem, vai marcando 11 Olha o 11, meu povo Marcou o 11, marca também agora com muita emoção Vai marcando 5 Olha o 5, olha o 5 aí Regional Novo Mundo Alô, moçada do Ceasa Alô, Cristiano, Senador Canedo Vai marcando também o 53 Olha o 53 aí, minha gente Marcou o 53 Marca também agora o 20 Olha o 20 aí, São Miguel do Passa 4 Marcou 20? Marca também agora com muita emoção. Vai marcando 50. Olha o 50 aí na sua telinha. Marcou 50? Marca também agora e chama. E chama que ela vem, hein? Vai marcando um. Olha um. Olha um que você queria. Marcou um, coisa boa. Cadê a moçada de Anápolis? Alô, moçada de Anápolis, bom dia. Vai marcando agora 56. Olha os 56 aí. Olha os 56 aí. Alô moçada, acompanhando aí também o Real Cap, vai marcando os 57. Olha o 57 aí. Pessoal de Teresópolis, de Goiás, também na sintonia do Real Cap Marca 25. Olha o 25, minha gente. É muita emoção. É para fechar com chave de ouro. O último domingão do mês de maio. Vai marcando 42. Olha o 42 aí, ó. É muita emoção. É o seu momento. E agora você marca o 7. Olha o 7, minha gente. Olha o 7 que você queria. Marcou o 7? Marca também agora. Vai marcando 13. Olha o 13. Alô Palmeiras de Goiás, alô Paraúna, Cesarina Nazário, moçada toda acompanhando, vai marcando 59, olha o 59 aí meu povo, marcou 59, marca também agora o 28, olha o 28, olha o 28 aí minha gente, vai marcando e comemorando, dá o um pulinho da alegria, e agora você marca 39, olha o 39 aí na sua telinha, marcou 39, sensacional, vai marcando também agora, olha o 35, olha Olha o 35 aí na telinha. Marcou o 35? Marca também agora com muita emoção. Vai marcando agora. Marca agora o 47. Olha o 47, Rodrigo. E com 47, só foram 30 dezenas sorteadas 30 dezenas solteadas, Tayhara. Vale um ano em compras. É um ano em compras, minha gente. Eita, coisa boa, hein? é real. cabelo. Marcada a sorte. Vai marcando o 48. Olha o 48, aí minha gente. A qualquer momento, vamos saber quem é que leva esse tão sonhado primeiro prêmio. Pode ser você, hein? E agora você. Você marca 38. Olha o 38 aí, meu povo. Marcou o 38? Marca também agora como emoção Alô, casa de apoio São Luís. Vai marcando 24. Olha o 24 aí. Já são três aguardando a dezena da sorte. Olha o coração. Olha o ai, coração. Ai. Olha o coração batendo mais forte. Céu. E pode ser essa. Olha o três. Olha o três na telinha, minha gente. Marcou o três. Já são sete aguardando a dezena da sorte, Taera. Ai, ai, ai. E pode ser essa marca 51. Olha o 51 aí Já são 15, aguardando a dezena da sorte. E o coração dispara. Meu Deus do céu, e agora você marca 58. Olha o 58. Já são 20, aguardando a dezena da sorte, Tayhara. Meu Deus do céu, a minha gente vai marcando e comemorando. Olha o 16, olha o 16. Opa! Oh! Oh! Sozinha ou sozinho? Um ano, sozinho, compras. Um ano em um compra? Com 422, 901. 422, 901. Quem será o ganhador ou ganhadora? Quem é que leva pra onde vai? O Cleide Alves Moraes de Oliveira, cidade Bom Jesus, bairro Bela Vista, vendedor, distribuidora da Mariana. Bom Jesus, em Tubiara, Comprou o nosso combo e leva um ano em compra, Sayara. Coisa boa, minha gente. Olha só, e agora eu quero convidar você com muito carinho pra conhecer a premiação. Para o próximo domingo E para começar o mês de junho Domingo dia 5 Tem muito dinheiro na edição 307 do Real Cap São 173 mil reais em prêmios Tem 10 mil do primeiro ou quarto prêmio Tem 100 mil reais no quinto prêmio Tem mais 20 giros de 1.500 reais E 6 giros de 500 reais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 Pague com o Pix ou cartão de crédito. Ajude a Casa de Apoio São Luís. São 173 mil reais a mega premiação do primeiro domingo do mês de junho. Real Cap realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Gente do céu, que premiação sensacional pra você mudar de vida no próximo domingo. Olha aí na mão da Bruna, meu Brasil brasileiro. 40 mil reais o primeiro ao quarto prêmio. No quinto prêmio, essa mega bolada, 100 mil reais. Bruninha, conta pra gente, o que, que você vai aprontar se você ganhasse aí 100 mil reais, hein? Compraria um carro. Compraria um carrão aí, hein? Despilar nessa Goiânia. Deus que olha, hein, minha gente? Olha só. Além do mais, minha gente, tem 20 giros de R$ reais pra você também. E não para por aí não, Real Cap é tripla chance. Você compra um e leva outro, minha gente. Olha só que maravilha. Isso é a Real Cap, a marca da sorte e o combo da sorte, hein? Esse combo tá demais, né? Tá, tá maravilhoso, não, né, Tayhara? Tá maravilhoso, Tá maravilhoso. Se eu fosse você, não perdia tempo, não. Ó, já compra logo aí, ó. O QR Code tá na ponta, tá na telinha pra você já adquirir, são 20 Real Caps por 50 reais, esse combo está o maior sucesso. E se fosse você, não ficava de fora não, compre pelo WhatsApp, pelo nosso site, em nossos pontos de vendas autorizados, só não fique de fora dessa mega premiação, gente, 173 mil reais em prêmios, aqui não meu bem, aqui é Real Cap, é a marca da sorte, Rodrigo. E além do Real Cap tem também a nossa riscadinha do cerrado.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 Vamos para o nosso segundo prêmio, mas antes, ganhador da semana passada. Vamos conferir. O segundo prêmio, 10 mil reais. Foram três ganhadores. José Polciano dos Santos de Catalão, com Real Cap número 0290-777. Comprou na banca da Daniele Carvalho, na Regional Catalão. Lucian Rosa da Silva, de Rio Verde, com o Real Cap número 0022-158. Comprou na papelaria Céu Azul, na Regional Rio Verde. Célia Adriana Ferreira da Silva, de Rio Verde, com o Real Cap número 0366-798. Comprou na sede de Rio Verde, na Regional Rio Verde. O segundo prêmio de hoje é um ano de salário mínimo. Eita, coisa boa e a gente chega com tudo assim, ó. Vamos em Bom Jesus de Goiás. Mas antes, eu quero já pedir para as nossas garotas da sorte, né, produção? Já colocarem as dezenas do nosso Globo da Sorte. Rodrigo, vamos lá em Bom Jesus? Vamos de uma lá. É dessa super notícia. Que ganhou um ano de compras. Isso mesmo. Oh, Cleide Alves, Ai, bom, bom dia. dia! Oi, bom dia! Oi, Cleide, tudo bem, meu anjo? Oi! Me conta como é que é essa sensação de ganhar um Rapaz, ano em compra! Deus, uh, parabéns! Deus, Deus te Eu tenho o que Eu tenho o que fazer! Eu telefone o que fazer! Atende! Atende! Atende! Parabéns! <susurra> Parabéns, parabéns! Obrigada por confiar no Real Cap, viu, minha querida? Obrigada, obrigada a eu, gosto, Deus é bom demais! Amém! Beijão pra você, obrigada. bom domingo! <risos> a gente gosta disso, né? Essa alegria é bom demais, e daqui a pouquinho pode ser você aqui, ao vivaço no telefone com a gente, pra gente dar essa super notícia, né, Rodrigo? Exatamente, agora é um ano agora vamos ao segundo prêmio de agora. Um ano de salário gente. mínimo? Isso mesmo. Um ano de salário mínimo. Vamos embora, bora, então. bora, lá, bora, bora lá. Bora então, bora, bora. bora. bora. Boa, gente. Chama, chama que vem. Pega o seu Real Cap e bora. Bora começar, gente. Vale um ano de salário mínimo. Uhul. Ó, já pintou a primeira dezena, é a 31. Marca a dezena 31 na tela. A dezena 31 do seu Real Cap. A marca da sorte, onde quer que esteja. Obrigado, tá? Pelo teu carinho, pela tua companhia, pela tua audiência. Agora a dezena 32. Pintou a dezena 32. Então marca a como diz a Taera Cristina Chama que ela vem Agora a 47 Dezena 47 na tua tela Marca a dezena 47 Você aí na sua casa ó. Obrigado tá, pela audiência Aqui com o nosso Real Cap, TV Cega Dourada Nas redes sociais também Obrigado pela tua companhia Agora marca 14 Dezena 14 na tua tela Marca a dezena 14 Gente, é um ano Um ano de salário mínimo pra você ó, o barulhinho aí ó. Dá uma dia caindo na tua conta Agora 23 Marca a dezena 23 Marca a dezena 23 Vai pintar mais uma. Mais uma. Vai pintar mais uma. Agora é 41. Marca a dezena 41. Alô, pessoal em Jataí. Tá bom dia. Pessoal em Cachoeira Alta. Cachoeira Alta. Bom domingo, feliz domingo. Boa semana. Agora a dezena 37. Marca a dezena 37. Pintou a dezena 37. Então marca a dezena 37. Mais uma. Agora é 58. Marca a dezena 58. Você tomando seu cafezinho. Marcando seu real cap. Boa sorte para você. Agora a dezena 21. Marca a dezena 21. Pintou. Pintou a dezena 21, então marca a 21, gente. Um ano de salário mínimo valendo pra você. Agora a dezena 36. Marca a dezena 36. Pintou a dezena 36, então marca a dezena 36, criatura. Agora é a 44. Marca a dezena 44. Pintou a 44, então marca a dezena 44. Mais uma, mais uma. Chama. Agora a 38. Marca a dezena 38. Apareceu a 38, então marca a dezena 38. Alô, pessoal, em Mineiros. Bom dia, Mineiros. Um Feliz Domingo, agora marca a dezena 5, pintou a dezena 5, então marca a dezena 5 aí na tua tela, TV Seca Dourada SBT, agora é 43 marca a dezena 43, pintou a dezena 43, então marca a dezena 43, mais uma agora é a 39, marca a dezena 39, apareceu a 39 então marca a dezena 39 agora é a 54 marca a dezena 54 apareceu a 54, marca a 54, agora é a dezena 17. Marca a dezena 17. Já, já no quinto prêmio. Uma Fiat de touro e um ano de combustível por conta pra você. Olha o Fiat de touro aí, ó. Aparecendo na tela. Ó a buzina do seu Fiat de touro. Agora a dezena 2. Marca a dezena 2. Marca a dezena 2. Pintou a dezena 2. E agora? Apareceu a 22. Marca a 22. Apareceu a dezena 22. Então marca a dezena 22. Mais uma. Agora é a 20. Marca a 20. O que que tá valendo, Rodrigo? Segundo prêmio? É aí, ó. Um ano de salário mínimo pra você, um ano de salário mínimo, agora 50 marca a dezena 50 pintou a 50, então marca a dezena 50, mais uma, agora é 16 marca a dezena 16 pintou a 16, então marca a dezena 16, agora é 35 marca a dezena 35, chama que ela vem, como diz a Tayara marca a 11 agora apareceu a dezena 11, então marca a dezena 11, alô pessoal em Goiatuba acompanhando o nosso Galcap obrigado pela audiência, feliz domingo pra você agora é a 19, marca a dezena 19, apareceu a 19, então marca a dezena 19, mais uma, agora é a 6 apareceu a dezena 6, agora é a dezena 6, gente, valendo um ano, um ano de salário mínimo pra você marca agora a 45 apareceu a 45 então marca a dezena 45 é o nosso real cap a marca da sorte, mudando vidas, realizando sonhos e agora vai aparecer mais uma, aparece Apareceu a 10, já marcou a 10, então marca a 10. E agora? Qual dezena que aparece? Mais uma, agora é a 8. Dezena 8 na tua tela. Apareceu a dezena 8, então marca a dezena 8. Mais uma agora. Agora é a 33. Dezena 33 na tela, Tayara. Faz a boa, minha gente. Olha só, já foram aí 30 dezenas sorteadas. Chegou aquele momento. A qualquer momento, vamos saber quem é que leva. Pra onde vai essa mega bolada? É o segundo preço. Um ano de salário mínimo, Rodrigo. Você queria ganhar um ano de salário ah, com mínimo? Com certeza, minha gente. Quem não? Quem não quer? <risos> Agora a dezena 7. Marca a dezena 7. Marca a dezena 7. Coração já começa, ó. Fica disparado. Coração já começa a disparar. Agora marca a dezena 12. Apareceu a dezena 12. Então marca a dezena 12. Com calma. Muita calma nessa hora, gente. Calma. Tranquilidade. Respira fundo e marca a dezena 3. Marca a dezena 3. Marca a dezena 3. Vai aparecer mais uma. Mais uma dezena, Tayara. A 27. Ai, ai, ai. Agora a dezena 27. Dezena 27. É, e com ela já são dois El Capes aguardando aí ansiosamente o segundo prêmio dessa manhã, Rodrigo. Ai, ai, ai, ai, ai. Já são dois aguardando. Dois aguardando devagarzinho. Olha a dezena, 9. Agora é a 9, Tayara. Dezena 9 apareceu na tua tela. A dezena 9, mais uma. Chama que ela vem. Qual dezena agora? Vai aparecer. Vai aparecer, gente. É um ano de salário mínimo. 48. É a dezena 48. Dezena 48, Tayara. E agora já são seis Real Caps aguardando o grande momento. Meu Deus, já são seis aguardando. Seis aguardando a dezena da sorte. Mais uma dezena. Mais uma. Muita calma nessa hora, gente. 29. A dezena 29. Apareceu a 29, Tayara. E agora já são 12 Real Caps aguardando. Meu Deus do céu, agora é 24! Dezena 24 na sua tela. Dezena 24, Tayara. Meu Deus do céu, agora já são 25! Agora é a 26, dezena 26 na sua tela, dezena 26, Tayara. E agora já são 48 Real Caps aguardando. É um ano de salário mínimo. Vai aparecer mais uma dezena. Calma, gente, calma. Respira fundo. Agora é a 4. Dezena 4 na sua tela. É a 4. Opa! O um ganhador, Tayara! Um feliz ganhadora ou ganhadora que vai aí levar um ano. Salário mínimo. Certificado 0212, 108. 0212, 108. Pra onde vai? Quem é que leva? Pra onde vai? Vai pra cidade de Goiânia, bairro uh! Jardim Itaipu. A Lúcia Cleia da Silva Rodrigues Aires. Lúcia Cléia da Silva Rodrigues Aires. Cidade de Goiânia, bairro Jardim Itaipu. vereador Bianca Barbosa. Setor Garavelo. Contribuição e leva um ano de salário mínimo, Tayara. Tá, coisa boa, minha gente. Em falar em coisa boa. Chega mais. Vamos dar aquela olhada nessa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 São 173 mil reais a mega premiação do primeiro domingo do mês de junho. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Credibilidade e confiança, minha gente. Coisa boa essa mega premiação. Então compre agora pelo nosso WhatsApp, site, aplicativo, as nossas plataformas digitais e também em nossos pontos de vendas autorizados. Mas vem cá, hein? Olha só esse combo da sorte também, maior um sucesso.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 Combo da Sorte do Real Cap. Muito mais chances para você ganhar e mudar de vida. Real Cap. Realizando sonhos. Mudando vidas. A marca da sorte. Vamos para o nosso terceiro prêmio, mas antes, vamos conferir o ganhador da semana passada. O terceiro prêmio. Uma moto zero quilômetro. Foram dois ganhadores: Samuel Rodrigues Barbosa, de Bom Jesus. Com Real Cap número 257,648. na cidade de Jesus, pé quente, pé quente, só nesse mês de maio, mais de 10 ganhadores. E tá aqui o Samuel, que foi um da vez agora, foi um dos ganhadores do terceiro prêmio. E Tava assistindo, sua empresa? pai tava assistindo hoje, eu nem na hora não sabia, ele nem a presença. É, e eu tô Eu tô feliz. Eu, eu. Já sabe qual é o negócio de medo? Pagar as contas, né? não comprar mais cartão e beber. Isso aí, <risos> é. É vai. Tá certo, pagar as contas, comprar mais cartelas e beber. quem sabe mesmo ser o seu próximo ganhador. Gente, bom Jesus, vou te falar, é quente demais. Tá entre as cidades mais quentes do estado. Aqui é toda semana, dois, três ganhadores. Esse mês foi dessa forma. Vem aqui, ó, participidora da Mariana. Estou aqui, seguidora JM, aqui na Rede Goiás. Pé quente, aqui já foram mais de 52 ganhadores. Aqui não é pé quente, não, como diz é pé perfeito. Vem pra cá você também, e você pode ser o próximo ganhador. Vou pagar? Dois. A outra aí, gente, é o 5, viu? Esse aqui é reais, tá? Tá aqui os ganhadores do terceiro prêmio, e você pode ser o próximo. Compre, o ponto da sorte, faça igual o Samuel. 20 cartelas por 50 reais, e sendo o próximo ganhador! Cristina Aparecida Santos Brandão de Apucarana Com Real Cap número 0862-446. Comprou pelo site na Regional Online O terceiro prêmio de hoje é uma moto zero quilômetro Eita, coisa boa, meu povo. Bom dia, com alegria para você que chegou agora. Vamos ao terceiro prêmio, mas antes, deixa eu pedir as nossas garotas da sorte, já colocarem as dezenas da sorte no Globo da Sorte. Bom dia especial pro pessoal da Auto Elétrica e Auto Peças Mundial em Palmeiras de Goiás, também. Ponto pé quente do Real Cap. E lembrando que está chegando uma grande novidade. Está chegando mais um produto com a garantia e confiança do Real Cap. É o alfabeto premiado, Rodrigo Barbosa. Que maravilha. Posso mandar um abraço? Deixa eu mandar certeza. um abraço. Pessoal em Quirinópolis, aí no comercial Atenas, papelaria universitária, mini-serve dias, barbearia do Paulista. Em Quirinópolis você encontra o nosso Real Cap. Pessoal em Paranaiguara, Bar do Bocão, comercial Fernandes também acompanhando o nosso Real Cap. Bom domingo, obrigado pela companhia, pela audiência. Quer comprar o seu Real Cap em ideia, minha gente? Compre com a Diene Pé Quente, também o Rubinho Pequente Quente e a Divina lá no KGL. Coisa boa! E tem mais gente acompanhando a gente. O Carlinho Sabino também. Alô, Carlinho Sabino, lá em Goiatuba. Silésio, né? O pessoal da rádio sempre aí também. O Paulo Serrano, obrigado pelo carinho. E simbora, minha gente. Simbora, Bruninha. Vamos lá. foi no 12 aí, menina. Vamos lá. É o terceiro prêmio. É uma moto. É a moto zero quilômetro. Dá licença. Que o Real Cap tá passando. E agora você vai marcando o 48. Olha o 48 aí, minha gente. Vamos começando muito bem com o 48. Mas... Marca também agora o 6. Olha o 6, olha o 6. Cadê a equipe do bronze? As meninas em Quirinópolis. E agora vai marcando o 31. Olha o 31 aí na sua telinha. Marcou o 31, sensacional. Marca também agora o 40. Olha o 40, olha o 40, minha gente. Olha o 40 aí na sua telinha, é o terceiro prêmio dessa manhã. Chama que vem, chama que vem. Vai marcando o 19. Olha o 19 aí, marca o 19. Quer comprar seu real cap também, aparecida? De Goiânia na equipe Tono Gás. E agora você marca 37. Olha o 37 aí. Olha o 37 aí, produção. Vamos acordar. Olha e agora marca 38. Olha o 38 aí na sequência, hein? Marcou o 38? Marca também agora no seu Real é Cap, o 20. Olha o 20, minha gente. É o terceiro prêmio. É uma moto zero quilômetro. Vai marcando o 39. Olha o 39 aí, Matinha. Bom dia com alegria. Chama que vem, hein? Chama aí. E agora você marca também o 26. Olha o 26 meu povo. Olha o 26 aí que você queria. Marcou o 26? Marca também agora o 50. Olha o 50. Olha o 50 aí na sua telinha. Marcou o 50? Marca também o 3. Olha o 3. Olha o 3 aí. É muita emoção. Alô, mineiros. Bom dia, com alegria, meu povo. Mineiros, e agora você vai marcando 25. Olha o 25 aí na sua telinha. Marcou o 25? Coisa boa. E agora você marca também o 12. Olha o 12. Olha o 12. Grande abraço abraço a todos de Morrinhos, inauguração da nossa sede lá no bairro São Francisco. Foi o maior sucesso em Morrinhos, hein? Festa garantida com certeza. E agora você marca 21. Olha o 21 aí. Olha o 21 aí, Evandro. Marcou o 21? Marca também agora o 49. Olha o 49 aí, minha gente. É uma moto zero quilômetro. É o terceiro prêmio. É o terceiro prêmio. E agora você marca 36. Olha o 36 aí. Marcou o 36? Vai marcando também Agora com muita emoção Olha o 11, olha o 11 aí na sua telinha Alô, você acompanhando ao vivo Pelo Instagram, Facebook e o nosso site E agora você marca 57 Olha o 57 aí, Tumbiara Alô, Arudá, alô, Carol Alô, Aline quente na sede de Tumbiara Vai marcando os 56 Olha os 56 aí, minha gente Marcou o 56? Marca também agora o 33 Olha o 33 aí, hein Olha o 33 aí, Paulinha Grande Paulinha Linha pé quente também, Tubiara, canelinha, gente boa. Vai marcando 27. Olha o 27 aí, meu povo. Marcou o 27? Marca também agora. Vai marcando 46. Olha o 46 aí. Olha o 46. Compre o seu Real Cap na sede em Goiânia, no setor sul, na rua 104. E agora você marca 35. Olha o 35 aí. Vai lá tomar um cafezinho da Thelma. Sou ouro, meu povo. E agora você marca 58. Olha o 58 aí, meu a gente, é a moto, é a moto dos seus sonhos é o seu momento, é a sua mudança de vida, e agora você marca 43, olha o 43 aí Andrezão, marcou o 43, marca também agora, com muita emoção, 9 olha o 9, olha o 9 grande abraço a todos da casa de apoio São Luís, da mãe do Leonardo grande abraço a Patinha Poliana, vai marcando 32 olha o 32 aí dona Carmen, marcou o 32 marca também agora com muita emoção, vai marcando agora o 5, olha o 5 aí Zé Felipe. marcou o 5, então marca também agora no seu Real Cup o 42 olha que maravilha, até o momento foram 30 dezenas, sortidas. 30 Dezenas assustadas Vale essa moto aí, ó Zerinha, zerinha pra você no nosso terceiro prêmio, Tayara Então chama que vem, pode ser essa É muita adrenalina É muita emoção E agora você marca o 14 Olha o 14 aí, minha gente Olha o 14 O coração não bate, ele capota E agora você vai marcando Ai, ai, ai Ui, ui, ui, pode ser essa, olha o 55, olha o 55 aí no seu Real Cap tripla chance, olha o seu Real Cap tripla chance, muito mais chances pra você ganhar, é Real Cap é a marca da sorte, e agora você marca, marca agora 29, olha o 29, olha o 29. Já são dois aguardando a dezena da sorte, coração batendo mais forte, Tayara. Super, acelerar, lá. quase não sai agora, ué. Acelerado. <risos> Acelerado, minha gente, agora vamos lá. Acelera. Vamos lá, pode ser essa, pode ser essa, quem sabe faz ao vivo, marca 51. Olha o 51 aí, minha gente. Já são quatro, aguardando a dezena da sorte, Tayara. Meu Deus do céu, e pode ser essa. E agora você marca, marca com muita emoção e chama que vem. Olha o 24, olha o 24 aí. Já são oito aguardando a dezena da sorte. É uma moto. Uma, uma moto. moto. Zero quilômetro pra você. E pode ser essa, pode ser essa. Esse é o seu momento. Marca 17. Olha Olha o 17. Olha o 17. Já são 13 aguardando a dezena da Sosta Era. Chama. Chama que ela chama. vem. Chama que ela vem. É o terceiro prêmio. E agora você vai marcando 10. Olho 10 olha o 10. Olha o 10 aí na telinha. Já são 30 aguardando a dezena da Sosta Era. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ui, ai, ui, ui. mãe. E agora você vai marcando com muita emoção. Pode ser essa. Marque agora o 23. Olha o 23 aí. Opa. Ô. ganhadores, Tayara. Dois ganhadores que vão dividir a moto zero quilômetro. Quem é que leva? Pra onde vai? vai? Onde vai? Certificado 0, 277, 134. 0, 277, 134. Ganhador ou ganhadora? Ganhador, Carlos Alberto da Silva Júnior. Carlos Alberto da Silva Júnior, cidade de Caldas Novas, no bairro Portal das Águas Quentes 2. Comprou aí no ponto com, em Caldas Novas, grátis e é um dos ganhadores da moto zero quilômetro. Vamos Isso, ver o segundo ganha, ganhador. Isso, o cap de brinde, Coisa boa, vamos lá quem é que leva? Certificado 0492-478 492-478. Ganhador ou ganhadora? Rony Carlos Soares, cidade de Goiânia, bairro Jardim Liberdade, comprou na Ela e Regional Nova Esperança Grátis e um dos ganhadores da moto 0 quilômetro. Coisa boa, minha gente! Olha só, dois felizes ganhadores aqui que vão dividir essa moto zero quilômetro, mas agora eu quero convidar você que chegou agora para conhecer a premiação. para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 São 173 mil reais a mega premiação do primeiro domingo do mês de junho. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Eita, meu povo, esse é Real Cap, realizando sonhos e mudando vidas. Mas olha só essa mega premiação, hein? Pensa que tudão, hein? em 100 mil reais só no quinto prêmio. E é claro que eu quero saber da Brendinha o que, que ela faria que é 100 mil reais. Uma grande festa. Oh, olha, uma super festa. Então seria um casamento. Talvez. É. <risos> Dá certo aí, ó. Você pode realizar seu sonho de casar, fazer uma festança, chamar os amigos, chamar a gente aqui também do Real Cap, né? Mas, gente, olha só. São 20 giros de R$ 1.500, R$ reais o primeiro ou quarto prêmio. Essa mega premiação são seis giros extras de R$ 500 reais também, hein? Pensa, pra você que compra aí através das nossas plataformas digitais, pelo site, aplicativo, WhatsApp, você concorre a esse giro extra. E não para por aí, não. É tripla chance, minha gente. Você compra um Real Cap e leva outro. É essa mega premiação no quinto prêmio 100 mil reais Rodrigo que maravilha 100 mil reais só no quinto prêmio Taerá isso Tayara. mesmo temos também o nosso combo da sorte vamos conferir você já comprou o seu Real Cap desta semana pega essa dica quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap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 Eita, coisa boa minha gente, compre já seu combo da sorte, muito mais chances pra você ganhar minha gente Perde tempo não em nossos pontos de vendas autorizados, em nossas plataformas digitais também você encontra o combo da sorte Mas olha só, já quero pedir as nossas garotas da sorte, já colocarem aqui as dezenas da sorte Mas enquanto isso né Rodrigo Ô Daíra, vamos falar com um dos ganhadores da moto 0 quilômetro Rony Carlos Jardim Liberdade, aqui na nossa capital, aqui em Goiânia Rony, bom dia, aqui é o Cap, tudo bem? Tudo bem Tava acompanhando o programa? Não, tinha saído. Ó, oh, vou te dar um Caramba. recado. Você é um dos ganhadores de uma moto zero Uhul! quilômetro! Parabéns, Rony! Parabéns! E aí a dança da motinha? A, motinha. a dança <risos> da motinha! <risos> parabéns, obrigada por acreditar no Real Cap, meu querido. Bom domingão pra você e família, viu? Obrigado. Feliz tá. domingo, Rony! Forte abraço! Coisa boa, né? Eu gosto, eu gosto Não, dessa notícia. uma ligação dessa, Fechar né? Deixar com galera? chave de ouro, né? O mês de maio aí, minha gente, coisa boa E você aí, hein? Tá esperando o quê? Olha o QR Code aí, ó, pega o celular Já coloca aí pra você já garantir O El Cap do próximo domingo Rodrigo, 100 mil reais o quinto prêmio Só no que quinto que do faria? O que, que, que você faria? eu faria com 100 mil reais? O que, que você faria? Eu acho que eu trocaria de carro Ó, oh, o Rodrigão <risos> trocaria de carro, minha gente Mas muita calma nessa hora, porque eu penso combustível Quando você vai pensando, tá fácil, não Por isso que o quinto prêmio é Piat Toro Com ônibus de combustível, minha gente Que maravilha, já já Vamos para o nosso quarto prêmio? Vamos lá Vamos para o nosso quarto prêmio? you're right. Maravilhoso, hein, Tayhara? Vamos Maravilhoso! Lá. Vamos começando muito bem assim o quarto prêmio dessa manhã, minha gente! E agora você vai marcando 11. Olha o 11! Olha o 11 aí na sua telinha, minha gente! Marcou o 11! Marca o 11 agora, marca o 18! Marca a dezena 18, dezena 18 aí na tua tela! Dezena 18 na tua tela, mais uma! Agora é 43, dezena 43 a sua telinha! Meu querido Ravne Freitas, um abraço pra você, meu irmão! Beijo pra mamãe a dona Lu acompanhando... O nosso programa e beijo e também para o Cristal, né? Na sintonia aqui do nosso Real Cap, é a marca da sorte. Dezena 5, agora é a dezena 5. Marca a dezena 5. E boa sorte para você. Mais uma. Vai pintar mais uma dezena. Agora é a 50. Apareceu a dezena 50. No pessoal em Caldas Novas. Curtindo Domingão, curtindo as águas quentes. Acompanhando o nosso Real Cap. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Agora a dezena 9. Marca a dezena 9. Pintou a dezena 9. Então marca a dezena 9. Olha que premiação maravilhosa. 15 mil reais em grana viva pra você. 15 mil reais aí na tua conta. Agora a dezena 35. Marca a dezena 35. Apareceu a dezena 35. Então marca a dezena 35. Mais uma. Agora a dezena 16. Marca a dezena 16. Então marca a dezena 16. Deixa eu mandar um beijo pra Lara Mistela. Acompanhando também o nosso programa. O Sinomar, o Túlio, a Larissa. Essa família maravilhosa que eu amo demais da conta. Obrigado pela companhia. Agora a dezena 26. Marca a dezena dezena 26, marca a dezena 26 na tela do nosso Real Cap, é a marca da sorte, agora a dezena 1, marca a dezena 1 marca a dezena 1, gente, vale essa premiação aí, ó, 15 mil reais em grana viva, quem não quer 15 mil reais na conta, queria, 15 mil reais na sua conta, agora a dezena 60 marca a dezena 60, apareceu a dezena 60, então marca a dezena 60, mais uma agora a dezena 6, marca a dezena 6, marca a dezena 6 e boa sorte, como diz a Tayara chama que ela vem, só acredita na sua sorte, agora é a 53 marca a dezena 53 apareceu a dezena 53, então marca a dezena 53, mais uma agora é a 25, marca a dezena 25, gente já já no quinto prêmio tem uma Fiat Toro zero quilômetro, com um ano de combustível por conta, você quer um ano de combustível de graça e uma Fiat Toro maravilhosa agora a dezena 24, marca a dezena 24, apareceu a dezena 24, então marca a de... Dezena 24, vale 15 mil reais, hein? 15 mil reais em grana viva. Agora é a 2. Marca a dezena 2. Apareceu a dezena 2 na tua tela. Então marca a dezena 2. Mais uma. Agora é a 22. Marca a dezena 22. Pintou a dezena 22. Então marca a dezena 22. Você aí, ó, tá trabalhando, tá no seu trabalho, mas acompanhando o nosso RLCAP pelas redes sociais. Obrigado também pela companhia. Aí no Facebook, no nosso Instagram. Agora é o 59. Marca a dezena 59. Pintou a dezena 59. Então marca a dezena... 59. Mais uma. Agora é 38. Marca a dezena 38. Vale 15 mil reais em grana. Viva em dinheiro. Agora é 56. Marca a dezena 56. Apareceu a dezena 56. Pintou a dezena 56. Mais uma. Agora é 13. Marca a dezena 13. Apareceu a dezena 13. Então marca a dezena 13. Mais uma. Agora é 32, gente. Marca a dezena 32. Pintou a dezena 32. Então marca a dezena 32. Mais uma. Mais uma. Chama, chama, chama que vem. Agora é a 48. Marca a dezena 48. Apareceu a dezena 48. Então marca a dezena 48. Mais uma. Agora é a 20. Dezena 20 na tua tela. Marca a dezena 20. Marcou a dezena 20. Então boa sorte. Agora é a 45. É a 45. Tá quase. Eu sei que o coração vai batendo mais forte. Eu sei disso. Eu sei disso. Compreendo. Agora a 17. Marca a dezena 17. Apareceu a dezena 17. Então marca a dezena 17, mais uma. Agora é a 30. Marca a dezena 30. Pintou a dezena 30, então marca a dezena 30. Mais uma, agora é a 15. Apareceu a dezena 15. Marca a dezena 15, gente. São 15 mil reais em grana viva em dinheiro. Agora marca a dezena 21. Marca a dezena 21. Pintou a dezena 21. Mais uma, mais uma na sua telinha. Mais uma vai aparecer. Marca agora a dezena 31. Marca a dezena 31, Tayara. Muito bem, Rodrigo. Gente, olha só, Aí, já foram 30 dezenas sorteadas a qualquer momento, vamos saber quem é que leva, pra onde vai essa festa garantida, grande abraço pro pessoal de Averinópolis também que está acompanhando o Real Cap na Chácara Córrego da Prata Lindomar, grande abraço para você aí, obrigado pela super companhia e o nosso comunicador Amaral Brasil também acompanhando forte abraço para vocês, obrigado pela audiência, agora a dezena 23, marca a dezena 23 apareceu a dezena 23 então marca a dezena 23 mais uma. Agora a dezena 12. Marca a dezena 12. Dezena 12, Tayara. Muito bem. Já tem um real cap aguardando ansiosamente esse quarto prêmio, hein? Muita calma nessa hora, gente. Respira fundo. Calma e marca a dezena 27. Marca a dezena 27. Marca a dezena 27, Tayara. E agora já são dois caps aguardando, Marivan. Já são dois. Já são dois. Coração batendo forte. Agora é a 14. Marca a dezena 14. Apareceu a 14. E agora, gente, já são quatro Real Caps aguardando o um grande momento. Ansiosidade, ansiosidade. Olha, 29 agora. Agora 29. Marca a dezena 29, Tayara. E agora já são sete, Rodrigo. Sete, sete aguardando, aguardando. A dezena da sorte. São 15 mil reais em grana viva. Agora a dezena 55. Marca a dezena 55. E agora já são 11 Capes do outro lado, ansiosamente aguardando. 11 aguardando, agora é 52, marca a dezena 52, apareceu a 52, Tayara. 21 Cap aguardando. Meu Deus do céu, meu Deus, agora é 36, marca a dezena 36, Tayara. Ô! prêmio, Rodrigo. Dois elizardos certificado 0819 040. 0819 040. Quem é que leva? Pra onde vai? Denilson Silva Barros. É Denilson, aliás. Denilson Silva Barros, cidade de Rio Verde, bairro Martins. Comprou pelo nosso site, comprou o nosso combo. Isso. E é um dos ganhadores. Aí do quarto prêmio, 15 mil reais em grana viva. Vamos ver o segundo Você ganhador. Você vai dividir com quem, hein, com essa quem? bolada? Com 0203 887. 0203 187, ganhador ou Ei, ganhadora Pra onde vai? Oi Adriano Andrade Dias Adriano Andrade Dias, cidade de Entubiara, bairro centro é, Comprou no Vendas WhatsApp, sede de Entubiara, comprou o combo, o combo E também um dos ganhadores, Tayara Gente, olha só, hein, agora eu quero Conferir com vocês aí, quem ganhou o quarto Prêmio da semana passada, põe na tela o quarto prêmio, 10 mil reais, foi ele o feliz ganhador. Jailson Souza Novais, de Rio Verde, com o Real Cap número 217-279. É Nós estamos aqui no quarto prêmio A entrega do quarto prêmio com Jailson de Souza Novaes Seu reiço, como é que foi a emoção de ganhar 10 mil reais? Nossa, mal demais, né? 10 mil reais Aí, o que o senhor pretende fazer com essa Vai dar umas canzinhas e daqui o reto no banco Aí, ó, tem que poupar, né? Não, no um momento aí não tão legal, então tem que poupar então, já meus, tem há muito tempo que você comprou né? o carro? Como foi agora essa? Cinco anos, foi? Cinco anos esperando a hora certo. Esperando é a momento certo, e agora chegou. Te ligar, com tá? aquela emoção, coração na boca, o tração não vai sair. Aí, ao passa como o senhor Jailson. E ele comprou da nossa querida vendedora Joyce, aqui na sede mais pequena do estado de Goiás, a sede de Rio Verde. Joyce, paga ele esse checão maravilhoso de 10 mil reais. E eu sempre digo, não é não pessoal? Vem comprar com a gente! Aqui gente Vamos conferir é, o nosso quinto prêmio mais antes ganhador da semana passada. O quinto prêmio, 100 mil reais. Saiu para o único feliz ganhador, Claudinei Silva de Oliveira, de Quirinópolis. Com Real Cap número 0, 240, 570. Estamos chegando para entregar o um setão para o ganhador Claudinei Silva de Oliveira, o ganhador do quinto prêmio da semana passada. Olha que emoção bonita aqui, ó. Ela ganhou uma casa também no Real Cap. Qual é o seu nome? Vem cá, me conta. Essa história aqui, menina? Eu ganhei, Ganhou uma casa? Sim. no dia das mães? Oi. Eu te liguei? Ligou na hora. E bom, então, vem cá, dá um abraço aqui, ó. Oi, pessoal! Nós estamos aqui, ó, na linda cidade de Quirinópolis para entregar o checão de 100 mil reais para o ganhador do quinto prêmio da semana passada, que ganhou sozinho a mega bolada de 100 mil reais, gente! Olha o tamanho dessa bolada que ele ganhou! É o Claudinei Silva de Oliveira! E nós estamos chegando aqui no setor Hélio Leão 3, aqui no trabalho dele, para pegar ele de surpresa, para fazer essa surpresa maravilhosa para ele! Então vamos chegar aqui? Vem cá, estamos chegando! Parece que tá ali trabalhando, né? Será que é ele? Ô, ô, ô, de casa, tudo bem? Boa tarde. É, é, é o senhor que é o seu Claudinei Silva de Oliveira? É. Rapaz, tudo bem com você, meu amigo? Você tá bom? Bacana, rapaz, dia. aqui, é, nós somos do Real Cap Agora, esse cheque aqui, ó, tá no seu nome, né? É Claudinei, Claudinei Silva. Silva de Oliveira. Essa mega bolada de 100 mil aqui, é sua? É minha, rapaz. É sua, né, Claudinei? Tudo mais satisfeito, rapazinho. É, parabéns, Claudinei, o ganhador do quinto prêmio da semana passada. Claudinei, esse checão de 100 mil, eu trouxe ele lá de Goiânia pra te entregar, viu, meu amigo? Ô, oh, rapaz, eu fico muito satisfeito, viu? Faz tempo que eu venho jogando e agora choveu na minha horta. E graças a Deus, Deus permitiu de eu ter ganhado os 100 mil reais. Na e... hora que eu te liguei, o que você achou? Era brincadeira não, ou você achou que era verdade? Não, eu brincar? achei. Na verdade, eu achei que era... Foi minha esposa que atendeu, eu falei, rapaz... Chama céu. a esposa dele, vem cá, vem cá. Chega uma patroa aqui, ó. Um homem sem a mulher do lado não é nada, né, não? Aí ela atendeu, falou, amor, você ganhou 10 mil. Eu falei, não, nossa, bom demais. Aí você falou lá depois, você falou, não, deixa eu falar com ele. Aí quando você falou, não, rapaz, não é 10 mil não, Claudinei, é 100 mil. Você aí, quase caiu das pernas. Aí você viu que eu parei um pouco. Gente, esse é o Claudinei realizar. Silva de Oliveira, o ganhador do quinto prêmio da semana passada aqui em Quirinópolis, é. que ganhou sozinho a mega bolada de 100 mil. E nós e... estamos aqui ó, com a nossa regional Tamires para entregar o checão para ele. E as meninas do pé quente aí é firmeza, é viu? Isso. E essa vendedora que me vendeu, eu vou, eu vou dar um prêmio para ela. Ela um tá para ela tomar um refrigerante, uns 500 reais para tomar um refrigerante. Agora ficou bom, ah? então tá bom, gente. Ó, e em Quirinópolis já são mais de 400 ganhadores com a equipe do bronze. Equipe aqui, ó, pé quente, gente. Então, Maria Tamires entregando o checão para ele, o Claudinei Silva de Oliveira. Olha o tamanho da pega bolada: 100 mil, 100 mil em grana viva. Alô, Claudinei Silva de Oliveira, Alô, Quirinópolis. Tá Esse é o Real Cap, a marca da sorte. Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. É uma picape Fiat Toro. Mais um ano de combustível grátis. Lembrando que é tripla chance. Eita, coisa boa! Chegou o grande momento, a hora mais esperada do programa, hein? Já quero pedir para a Brenda e a Bruna já colocarem as dezenas da sorte, o nosso Globo da Sorte. Então pessoal tá na linha, tem ganhador na linha Tem ganhador, tem ganhador na, na linha, linha. tem ganhador na linha, Vamos lá, chega mais Rodrigo Vamos até Intubiara Vamos lá, vamos lá, que a gente é assim, ao vivo é mais gostoso vamos É o lá, Adriano Rodrigo. Andrade Dia, cidade de Intubiara Um dos ganhadores do quarto prêmio Isso mesmo O Adriano, bom dia, Real Cap, tudo bom bem? Dia. Tava acompanhando o nosso programa? Tava tá, Ó, tá. oh, você é um dos ganhadores De 15 mil reais em Grana Viva ah, oh, Parabéns Adriano, pode comemorar Garantida! Forte um abraço pra vocês entubiaram. Um abraço, Adriano! Você dividiu essa mega bolada de 15 mil reais. Parabéns, obrigada por confiar no Real Cap, viu, Adriano? A gente ficou Bom mais demais. emocionado, né, eu que mais, a gente, Como hein? é que eu não fica emocionado recebendo a ligação <risos> logo domingo? Logo cedo, né, gente? Logo cedo. Pensa, ganhou aí. Nossa, gente, é só alegria. Meninas, vamos lá. Vamos, Rodrigo, vamos porque lá, agora vamos é a hora, para o hein? prêmio, para Agora o é a hora prêmio. da Fiat Toro, hein, minha gente? Fiat mais Toro um com um ano de combustível. combustível. Bora lá, bora lá, minha gente. Vamos começando muito bem assim. Chama, chama que vem. E agora? E agora você vai marcando, minha gente, o 32. 32 está na tela para você marcar. 32, minha gente. Marcou o 32? Agora você marca o 50. Olha o 50. Olha o 50, minha gente. Marcou o 50? Então chama que vem. É o cap é a marca da sorte. TV Serra Dourada, SBT. Vai marcando 41. Olha o 41 aí na sua telinha. Alô, Crimeia. Alô, Goiânia 2. Marca 44. Olha o 44 aí, meu povo. Marcou o 44? Marca também agora com muita emoção. Vai marcando o 55. Olha o 55 aí, gente. É uma Fiat Toro, mais um ano de combustível e agora você marca o 40. Olha o 40, Esse é o seu momento, minha gente. Eu que eles dando sonhos e mudando vidas. Agora você marca 58, olha o 58 aí. Daqui a pouquinho a gente vai ligar ao vivo pra você, hein? E agora você marca 53, olha o 53 aí, minha gente. Marcou 53? Marcou? Então marca também agora. Olha o 1, olha o 1 aí na sua telinha. Marcou um, então comemora comemora. E agora você vai marcando também o 5. Olha o 5! Olha o 5, Rodrigo! Que maravilha! Uma Fiat Toro, mais um ano de combustível por conta, gente. Marca agora a dezena 22. Apareceu a dezena 22, então marca a dezena 22 da telinha da TV Seca Dourada Goiânia SBT. É o nosso real capé vivo. Agora é a 42. Marca a dezena 42. Dezena 42, pintou aí na sua tela. É a dezena 42. Agora é a 57. Marca a dezena 57, gente. Essa Fiat Toro, zero quilômetro Com um ano de combustível Olha que maravilha Agora a dezena 7, marca a dezena 7 Apareceu a dezena 7 Então marca a dezena 7 na tua tela Agora é a 3, pintou a dezena 3 Apareceu a dezena 3 Então marca a dezena 3 Chama que ela vem, como diz a Tayhara Cristina Agora é a 29 Marca a dezena 29 na sua tela Marca a dezena 29 E boa sorte para você O nosso Real Cap, a marca da sorte Agora a dezena 18, apareceu a dezena 18, pintou a dezena 18, mais uma, agora é a 45, marca a dezena 45 na sua tela, 45 marcou? Então boa sorte para você, mais uma, agora é a dezena 28, marca a dezena 28, apareceu a dezena 28, então marca a dezena 28, mais uma, agora na sua tela é a dezena 39, marca a dezena 39, dezena 39, Tayara! Coisa boa, minha gente! Então vai marcando e comemorando E agora você marca o 30 Olha o 30 aí na sua telinha, minha gente É tão sonhada Fiat Toro Mais um ano de combustível E se é a Real Cap é a marca da sorte e agora você marca o 2 Olha o 2, olha o 2 Olha o 2 aí na sua telinha Marcou o 2, marca também agora o 36 Olha o 36, olha o 36 aí, gente Marcou o 36, marca também agora o 19 Olha o 19, minha gente Marcou o 19, é o quinto prêmio do Real Cap Bom dia, com alegria E agora você vai marcando o 20 Olha o 20 na sequência Olha o 20 na sequência E agora você marca também com muita emoção Vai marcando agora no seu real cap o 26 Olha o 26 Olha o 26 aí, minha gente Marcou o 26? Marca também agora Vai marcando o 27 Olha o 27 Olha o 27 que você queria Marcou o 27? Marca também agora com muita emoção O 25 É o 25, meu povo É o seu momento, é a Fiat um ano de combustível E agora você vai marcando o 47 Olha o 47 aí nessa manhã de domingo Olha o 47 Agora você marca com muita emoção O 38 Olha o 38 aí na sua tela Já foram 30 dezenas sochadas 30 dezenas sochadas e já estão dois aguardando a dezena da sorte E pode ser essa Olha minha coração. gente Pode ser essa Vai marcando o 37 Olha o 37 aí meu povo Marcou o 37 É muita emoção nessa manhã de domingo É o último domingo Domingo de maio, e agora você marca 23, olha o 23, olha o 23 aí, minha gente, haja coração, e agora você marca também, ai, ai, ai, e agora você vai marcando 33, olha o 33, olha o 33 aí, minha gente, são dois, dois, é, o Cap tá aguardando. aguardando, são dois e aguardando, e agora, Dayara. e agora pode ser essa, Rodrigo, pode ser essa, olha o 4, olha o 4, olha o 4 aí, Opa! Oh! Festa super garantida! chegado 0793-344, 0793-344. Quem, Quem é que, que leva? leva? Pra, pra onde, onde vai? vai? Liesia, Bispo de Almeida. Oi, Liesia, Bispo de Almeida, cidade de Goiânia. Vai o Residencial Goiânia Viva, ali perto do Solange Parque. Comprou no nosso site Contribuição e ganha sozinha. A Fiat Toro, mais um ano de combustível, Tayara. Tá, Olha só que maravilha, minha gente. Mas agora eu quero convidar você a conferir o Giro da Sorte antes os ganhadores da semana passada.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 Foram mais 20 felizes ganhadores Foram eles Eurípedes Alves de Quirinópolis Henrique Gomes de São Sebastião da Moreira Dimitlim Gonzaga de Jataí, Milton Francisco de Rio Verde Zilvan Rosa de Barra do Garças Coraci Nunes de Caçu Gasparino Ferreira de Inhumas Reginaldo Bezerra de Rio Verde João Marçal de Caldas Novas Simbal Antônio de Goiânia Luciene Silva de Anápolis, Lázaro Fernandes de Rio Verde, Jailton Rodrigues de Santo Antônio do Descoberto, Fábio Gomes de Goiânia, Cláudio Borges de Itumbiara, Jonathan Souza de Goiânia, Thiago Pereira de Itumbiara, Núbia Cristina de Itumbiara, Márcio Roberto de Rio Verde, Carlos Alberto de Itumbiara.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 Vamos então para o nosso Giro da Sorte, valendo R$ reais em Grana Viva. Primeiro Giro da Sorte, vai, ser, vai aparecer para mim o número de certificado 002-1667. 002-1667. Diogo Barbosa da Silva, Cidade de Rio Verde, bairro Laranjeiras. Comprou no Prime Beer, em Rio Verde, contribuição e leva no primeiro Giro. R$ reais em Grana Viva. Segundo Giro da Sorte, no nosso Domingão, certificado 019-9761. Anselmo Alves Bahia, Cidade de Goiânia, bairro Cidade Jardim Vendedor Kelly Praça Joaquim Lúcio em Campinas comprou Combo e segundo giro leva R$ reais também em Grana Viva Terceiro giro da sorte Terceiro giro, certificado 0007816 Carlos Alberto Neri Ferreira Cidade RV, bairro Dom Miguel Comprou na Mesinha, Voltena Araújo Cidade Rio Verde, grátis e terceiro giro Leva R$ 1.500 em Grana Viva Quarto giro da sorte Vai aparecer pra gente o número do certificado 048 19 Antônio Francisco, cidade de Rio Verde, bairro Promissão, vendedor JK Importados em Rio Verde. Leva no quarto giro R$ reais em grana viva. Quinto giro da sorte. O nosso quinto giro da sorte, 013-2726 é o número de certificado. O Gervaluno, cidade de Goiânia, bairro Rias Magalhães, comprou na casinha do Valdinei, região noroeste. E no quinto giro leva R$ 1.50,0 em grana viva. Sexto giro da sorte. Sexto giro da sorte, certificado. 009-0704 Ganhador Emílio Silva Santos, Cidade Porteirão, Bairro Centro. Vendedor Adriana Lázara, em Santa Helena, comprou o combo e leva no sexto giro R$ 1.500 em grana viva. Sétimo giro da sorte, vale R$ 1.500 em grana viva. Certificado 006-2522. Adilson Souza do Santos é o ganhador, Cidade Acreuna Goiás, no Bairro Centro. Comprou na banca Juvenal, ali na, em Rio Verde, e leva no sétimo giro 1.500. R$ 50,0 reais em Grana Viva, oitavo giro da sorte, certificado 021 8118 ganhador Gilberto Aprigio dos Santos, Cidade Aparecida de Goiânia, bairro Madrid Germana, vendedor Mercearia e As Brasil, aí no Garavelo, comprou o combo e leva no oitavo giro, R$ reais em Grana Viva, nono giro da sorte, vai aparecer na nossa tela, certificado 014-8705, Xisto Veira de Souza, Cidade de Caldas Novas, bairro Turista 2, ganha nono giro, R$ reais em Grana Viva! Décimo giro da sorte, Tayara Cristina, certificado 089 4643 Ganhador livre Machado Prado, Cidade Catalão Loteamento Paineiras, leva no décimo giro R$ reais em grana Viva, Tayara! Coisa boa, Rodrigo E simbora, minha gente, vamos lá Décimo primeiro giro dessa manhã Real Cap é o 0148 680, quem leva Carilene Silva, e Silva de Caldas Novas, comprou no Afonso Maciel. Décimo segundo giro, décimo segundo giro, quem leva? É o Real Cap 0,320, 246, Agnaldo Batista Vieira de Campo Limpo de Goiás, comprou na central de recarga telefônica, comprou o combo da sorte Lenha Nápoles. Décimo terceiro giro, décimo terceiro giro, minha gente. Reucap é o 0,886, 325, Marcos Vinícius Oliveira Souza de Goiânia, comprou pelo site... Comprou o Combo da Sorte. 14 giro, 14 giro. Realcap é o 0463, 986. Quem leva? Edival Augusto da Silva de Rio Verde. Totó Barca, ganhou com o Realcap de brinde. Décimo quinto, décimo quinto giro. Realcap é o 0211, 875 Quem leva? O Hilton Pereira da Costa de Goiânia. Comprou aí, ó, na Teteti Papelaria, lá em Aragoiânia, Regional Garavelo. 16, décimo 16 sexto, décimo sexto giro. É o Cap é o 0370-876, quem leva? Fabiano Ribeiro Montes, de Quirinópolis. Olha só, comprou com a equipe do bronze. 17, décimo 17 décimo giro, minha gente. É o 00803 23, quem leva? É o Silvio Luiz Ferreira de Rio Verde. Comprou na lotérica é Rodolanche. Ganhou o combo da sorte. E é pelo combo da sorte, né? Agora 18 oitavo giro. Realcap é o, é o 0089-197. Quem leva? Tássio Feitosa Santos de Rio Verde. Comprou na sede do combate água e ocorreu o cap de brinde, décimo nono, décimo nono giro minha gente 0098-946, Manuel Almeida da Silva, lá de Santa Helena de Goiás, Patrícia Bartuti comprou o combo Vigésimo, vigésimo giro, é o cap é o 0, 208, 294 que leva, Valtemar Gonçalves Lopes de Tumbiara mesinha lotérica Gamprou pelo combo da sorte, ele ganhou Rodrigo Que maravilha Tayara, vamos para o nosso giro extra esses foram os ganhadores dos giros extra da edição 305 Pontos de vendas que venderam real cap de 15 reais Compre um e leve dois Banca da Valdirene Regional Rio Verde Ponto de vendas que venderam o combo da sorte. Central Look, Delma Regional Rio Verde Quem comprou pelo site Mariana Vieira de Rio Verde quem comprou pelo app, Agostinho Luiz, de Caicó. Quem comprou pelo WhatsApp, Elânia Aparecida, de Morrinhos. Quem comprou o combo da sorte, Edivaldo Gomes, de demais! Estão chegando os seis giros extra deste domingo. Muito bem, gente. Simbora comigo primeiro giro, Rodrigo. Os pontos de vendas autorizados que venderam o Real Cap. Vamos lá. Vendedor Patrícia do Bar do Tico, cidade de Santa Helena de Goiás. Levou o um giro extra de 500 reais. Giro extra agora para os pontos de vendas autorizados que vendeu o combo da sorte. É Camille Vitória, Vila Mariana, em Rio Verde, regional de Rio Verde, ganha o nosso segundo giro, 500 reais em Grana Viva, Tayara. Tá, e agora, minha gente, vamos saber quem é que comprou pelo aplicativo, hein? Quem comprou pelo aplicativo vai levar o giro extra, é o cap é o 387-61-51 quem leva? Leonardo Ferreira Gomes de Trindade para agora quem comprou pelo nosso site, pelo nosso site vai aparecer o certificado 089-1044 Murilo Ribeiro Souza, parabéns Cidade de Itubeara no bairro São Januário, Tayara. coisa boa e agora vamos saber quem é que leva o giro extra para quem comprou nas nossas plataformas digitais pelo WhatsApp vamos lá, é o Cap é o 0657-350 50, Sebastião Valentim de Tumbiara. Parabéns! Cesto giro extra para quem comprou o combo da sorte pela plataforma digital. Certificado 075-9136, Meirelle Lopes do Cidade de Tumbiara. Bairro Santa Maria de Cima. Aí compra pelo site e no cesto giro leva 500 reais em grana viva, Tayara. Coisa boa, minha gente! Vamos lá, Rodrigo, olha só. Vamos convidar o pessoal para adquirir o Real Cap do próximo domingo, que está simplesmente demais, né? Olha só essa mega premissão. Premiação, 100 mil reais só no quinto só prêmio. Só no quinto prêmio, 100 mil só reais. Só no quinto prêmio, gente. Olha só, 40 mil reais o primeiro ao quarto prêmio. E 10 mil reais o primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, 10 mil no quarto. É din-din no bolso ou não é? 20 giros de 1.500 reais, minha gente. É uma premiação assim, ó, pra você não ficar de fora. Compre agora, WhatsApp, site, aplicativo, em nossos pontos de vendas autorizados também. E olha só, Rodrigo, essa super novidade, é novidade que está chegando. chegando novidade A sorte aí. está em suas mãos com o nosso alfabeto premiado, Tayara. Isso aí, está chegando o alfabeto premiado, mais um produto com a marca da sorte, minha gente. Aguarde, meu povo, porque esse alfabeto premiado vai dar o que falar, hein, Rodrigo? Tem a marca do Real Cap, Isso, né? Isso, credibilidade e confiança. Só lembrando, pessoal de casa, ó Sim. que o QR Code está na ponta da tela para você já adquirir seu Real Cap. Para o próximo domingo, acompanhe a gente nas redes sociais, o Instagram Real Cap ponto oficial, riscadinha do cerrado ponto oficial o nosso site também é transmitido o um programa todos os domingos ao vivo pra você aqui diretamente da TV Serra Dourada SBT e também é claro que você pode adquirir o seu real cap através das nossas plataformas digitais, gente pelo site, whatsapp, aplicativo pontos de vendas autorizados também, não perca tempo, não fique de fora dessa mega premiação que é o real cap essa semana, 100 mil reais vai Rodrigo, ah. muito obrigado um abraço para você Tayhara. Gente, foi isso. Um forte abraço para vocês de casa. Tchau, tchau. Até mais. Brasil, o Notícias Impressionantes já está no ar. Esse é o nosso centésimo programa. E eu te pergunto, você conhece algum atleta atrapalhado? Ah, a gente conhece. Dá uma olhadinha. Jogar beisebol não é para qualquer um. Veja essa jogada quase perfeita. Opa, foi um pouquinho atrapalhada, né? A batida perfeita e o tombo também.